E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, eu vou estar sempre avisando agora aqui no canal quando algum jogo estiver na promoção Que geralmente é aquela promoção de 40 centavinhos mano E a promoção de hoje por tempo limitado e então, tá assim, você vai ter que correr Pega, acessa o link da descrição corre lá e já compra por 40 centavos o jogo o espetacular Homem Aranha The Amazing Spider-Man mano esse jogo aqui é um jogão da Game Loft um clássico está apenas 40 centavos galera e tá todo em português GG, show de bola, então corre lá, o primeiro link da descrição, vou estar tá sempre avisando vocês e fiquem atentos que vai ter gameplay aqui no canal, no mais é isso galera, tamo junto, eu fui!